Estamos ao vivo, gratidão. Muito bem-vindos ao nosso projeto Ascensão. Eu e a Marise estamos muito, muito, muito, muito felizes com esse projeto, não é mesmo, Marise? Muito para trazer expansão, para a gente sair de um estágio para cada vez mais avançar ou se perceber num lugar que sempre existiu em nós, né, Beth? Muito obrigada, é um prazer muito estar aqui é com bom. você, meu amor. É sempre uma delícia fazermos esse projeto. A gente se diverte muito, além de expandirmos os nossos espaços internos de paz e cada vez mais compreensão pelas ah. mensagens ah. que trazemos dos seres das estrelas. Tudo que nós recebemos passa primeiro por nós. E isso é fantástico, é maravilhoso. Então, nós temos uma novidade para contar para o nosso público, né, Marise? Aliás, nós temos mais novidades para contar para o nosso público. Mas Tem vamos com começar... as novidades. Vamos começar com o projeto Ascensão a novidade do projeto Ascensão. Conta aí para o povo. Gente. Vocês viram que eu sou mãe de uma pequenucha, né? Uma coisinha linda chamada Alice. E bem na hora que eu estava fazendo as lives, ela estava, e claro, eles usavam como muito ensinamento para a gente, não tem problema nenhum. Mas eu e a Beth, a gente entendeu, e a mentoria até falou, olha, filha, vão vir muito mais informações e codificações que nós precisamos que você esteja 100% canalizada, né? Porque quando a Ori se chamava, eu desmembrava, parecia que eu tinha dois cérebros, mas foi legal, valeu a pena o treinamento. Mas aí a gente entendeu que seria interessante fazer gravado, mas, né, mas... Nós vamos estar lá no YouTube conversando com vocês no chat. Então vai ser como se estivesse ao vivo, tá bom? De qualquer forma. Mas é só para trazer mais explicações, mais codificações, porque a partir daqui a coisa. Muda. A gente vai virar o jogo mesmo. Nós estamos fazendo é, modificações de padrão assim, muito importantes. Então, tudo aquilo que a gente estudou sobre os sete raios, aquilo era só o passo básico que a gente nem começou. Muito mais ainda virá. Então, eu espero que vocês entendam. Até que minha fofa cresça. Mas eu vou aproveitar esse período da noite para oferecer para ela essa atenção que ela exige. Né? E eu sei que vocês vão entender. Com certeza absoluta, a gente tem, quem tem criança entende, quem não tem criança em casa tem sobrinhos, tem amigos, então conhece toda essa dinâmica de criança. Criança requer atenção e à noite você não tem quem ajude com ela, né? Então, precisa é ser mãe, é uma escolha nossa, a gente respeita as nossas escolhas, né? É e a gente vai buscando outras alternativas que elas existem, para isso, nós temos tanta tecnologia que nos permite estar aqui agora com todos, né? no momento em que estiverem assistindo, independente do horário que a gente esteja gravando. Isso é maravilhoso. Então, esse é um dos nossos projetos. Outro projeto é os trabalhadores da luz, que nós estávamos com dificuldade de encontrar dia e horário para que pudéssemos né, fazer a transmissão da energia, da luz e do amor. E nós encontramos a solução. Ela nos foi trazida, né? Os seres das estrelas nos disseram que a gente pode colocar no projeto Novo Humano, nas quintas-feiras. Então, será na última quinta-feira de cada mês, no projeto Novo Humano, às 19 horas, a nossa transmissão de energia. Se você é um trabalhador da luz e ainda não está no grupo transmitindo energia é hora de você mandar uma mensagem para a gente para que a gente possa te incluir no grupo para participar o Rio conosco. E temos ainda outros projetos saindo do forno. Igual o pastel de feira. É, eles estão trazendo muita, muita, muita informação para a gente. E a nossa criatividade está a mil. E a gente tem o projeto de ancorar a luz no planeta. Esse é o nosso propósito, ancorar a luz no planeta. A nossa egrégora, a minha e a da Marisa, elas são bem afinadas. A gente já trabalha do outro lado há muito tempo, né, Marisa? E agora o convite é que a gente trabalhe neste plano também. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos, que tem muita coisa chegando aí, para que esse nosso processo possa deslanchar é, e o que é lindo é que não eles são tão amorosos né Beth eles não pensam só em quem está avançado porque só para vocês rirem um pouco antes da gente começar a canalização que tem a ver com tudo isso a, a Beth recebeu a, codificações do avanço das pessoas que já estão no caminho do despertar e, ao mesmo tempo, eu também. Ah, sim, a gente recebeu cada uma da sua maneira, mas foi muito de encontro. E, na sequência, só que aí ela falou, nossa, mas e quem está vindo? Que estrutura eu vou dar para... Quem está chegando? Né? E a mesma coisa, eu pensei junto com a Egrégora, e aí de novo veio os códigos, e carinhosamente a gente fala os pastéis de feira, que vem rapidinho tchau, tchau, tchau, tchau, não é rápido, é isso. Vocês começam assim, e aí veio, una-se a Beth, una-se a Beth, porque aí vocês não transmutam tão sozinhas, né? vocês transmutam juntas, mais uma outra frequência vibracional, trazendo estrutura para as pessoas. Então, Estou muito feliz com essa parceria e logo vocês vão saber das novidades. <risos> Obrigada. Muito. Muita coisa, estou solando nos minha. bastidores, <risos> nos bastidores das naves, né? É muita informação, gente. É tanta informação que você fala, uou, realmente precisa estar alguns passinhos à frente, mas a gente vai... A gente já está com tudo isso organizado para poder transmitir isso para vocês, mas de um, um grupo fechado, de uma forma bem responsável, claro, com leveza, mas precisa de dedicação, né, Beth? Precisa de atitude, precisa... É, no dia a dia, de você falar não, eu estou no comando e eu vou fazer tudo isso dar certo, porque vai depender de você. Com certeza, absoluta. Então, amores... Esse era é o nosso prelúdio, digamos assim, antes de entrarmos na 5D. A gente precisou falar aqui um pouquinho dessa estruturação e organização, operacionalidade da 3D, para vocês também compreenderem que ascender e estar na 5D não independe da 3D. Neste momento, a gente ainda precisa né, de muitas coisas concretas aqui, muita estrutura da 3D, para que a 5D chegue àqueles que estão abertos para receber. Senão, a pessoa não conecta. Por quê? Porque ainda não está pronta para perceber a energia. Ela ainda precisa de um certo trabalho de esclarecimento, onde a mente né, vai pesar e vai escolher a partir desse espaço, que ainda não é o espaço do coração. Mas também já temos... né? projetos para aqueles que já estão escolhendo com o coração. E está tudo ótimo, ninguém é melhor nem pior, né? são só etapas que todos nós estamos passando porque estamos escolhendo fazer esse processo. Então, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão a todos, gratidão ao comando estelar da a todos os mestres, aos seres e consciências iluminadas que estão conosco em todos os projetos, que estamos realizando. Nossa gratidão também a todos vocês que se colocam disponíveis para estarem aqui conosco, vivendo a sua verdade e recebendo diretamente do seu coração as mensagens que chegam e que tocam profundamente a sua alma, o seu ser. Saudações. Aqui quem fala é um alguém muito próximo de alguns canais. Eu sou o Ashtachara, e é um imenso prazer estar aqui. Vou me comunicar em duplos canais, tanto neste canal que vos fala e também a partir de uma outra parte minha. Eu gostaria de dizer... E quando vocês realizam estes encontros, rupturas na estratosfera ocorrem, criando focos luminosos nos chamando, nos direcionando até os emissores, que são vocês. E por vezes vocês acham que são simples palavras, ou uma simples conversa, ou um encontro comum. Não, meus irmãos e minhas irmãs, é um grande momento, onde vocês criam uma punção. É como se fosse, na linguagem de vocês, rachaduras na consciência coletiva, ainda dominada, de uma certa forma, aos recônditos de dores e sofrimentos. E quando vocês criam essa rachadura... Não fica apenas esta luz geradora, ou troca, ou filosófica, ou uma conversa que seja daquilo que você aprendeu, ou e... Mas vou dizer que são coisas das quais vocês já o sabiam. Começa a interpenetrar esta grade magnética que ainda se encontra nestes padrões. Então, de qualquer forma independente do grupo e das outras pessoas que assistem, vocês influenciam de forma significativa, levando um brilho para aqueles que ainda não conseguem se ver, ou se enxergar, ou que estão no meio do caminho, ainda se percebendo. E como belíssimamente a parte minha disse, é apenas uma etapa. E quando vocês realizam esta fusão... Nossas naves captam o gradiente de comunicação. Então, nós nos aproximamos até vocês de forma física, mas vocês não nos enxergam por conta da dimensionalidade. Mas veja, quando vocês se elevam nesta dimensionalidade onde nós estamos, que faz parte de quem vocês são, naturalmente se abre. E gostaria de pedir para que vocês não duvidem das imagens que, que surgem em suas imaginações, por favor, passem a acreditar, nós realmente estamos aqui para poder ajudar todos vocês, a grande maioria que realiza esse tipo de trabalho, confiem em todo o processo de limpeza, confiem em todo o processo de resgate que está sendo feito, confiem que não é um mero acaso você se deparar com o um fractal e este fractal, fractal dizer, eu sou você. Muito mais do que isso. Alguns de vocês estão até, inclusive, plasmando seus corpos etéricos e se assustando por se ver plasmado fora, em consciência em terceira dimensão, realizando qualquer tarefa e, de repente, você mesmo se apresenta numa versão um pouco mais elevada conversando ou não para quem está com esta parte do corpo mais equilibrada, por assim dizer. É este o trabalho que nós estamos passando para vocês. Muitos de vocês procuram por urgência, chegam nas naves solicitando que esteja depressa e nós explicamos todo o conglomerado de trabalho que estamos realizando. Nós pedimos apenas para que vocês confiem cada conversa que vocês têm de troca, ou de não só de troca entre palavras que são trocas energéticas, mas também o pulsar energético que vocês é, realizam através dos sentimentos, dos pensamentos, das ações, vão mudar rapidamente a grade magnética. Ao invés de vocês se aterem apenas aos problemas, por assim dizer, se atenham a esta luz que vai criar o que vocês precisam. É este o momento. Nós estamos todas as noites falando a mesma coisa para todos vocês. Para todos vocês. O sistema planetário já se modificou. A grande questão é que ainda existe aquilo que vocês na Terra estão chamando de padrão antigo. E claro, alguns irmãos e irmãs estão vibrando naquele lugar. Mas para você que escolheu, pedimos apenas para que você confie um pouco mais no serviço. Ainda assim, continuando a realizar as tarefas, mas um alerta, que já foi falado anteriormente, falamos com muito amor naquilo que vocês chamam de corações, que é muito mais abrangente do que apenas o coração, que é um algo tão importante para seus corpos humanos. Quando vocês nos chamam, quando vocês estão realizando os exercícios diários, com qualquer informação que esteja vindo ou a dedicação, ainda em realização de uma análise de escaneamento de seus corpos, percebemos um pesar de efetividade nas crenças limitantes. Ainda o é, mas vocês estão avançando. Nós pedimos para que vocês simplesmente parem de executar essas ações, contrárias ao que deveria ser. Claro, vocês estão vivendo em terceira dimensão, mas vejam, não há necessidade de aceitar seja a raiva, a ira, o descontrole, a escassez, não há mais necessidade, porque isto não é verdadeiro aos seus espíritos. O que é verdadeiro aos seus espíritos é uma criação sem fim. Vejam quando vocês se elevam, quantas Ideias magníficas Quando um alguém te procurar Ou mesmo você se disser Eu só tenho este caminho Amados Não é verdade Como pode ser verdade Apenas um caminho ou vocês dizerem Quantos de vocês não me disseram Eu não tenho saída acho, tá? Eu dou muitas gargalhadas com vocês Depois que a gente esclarece Porque Não é verdade Sempre tem possibilidades e vocês já sabem disso. Então estamos aqui para que vocês deem um passo a mais. E qual é este passo a mais? Acreditem um pouco mais agora. Acreditem neste lugar estrutural. E muitos de vocês vão me dizer assim, que vocês já disseram. Não, é, não há tempo, não existe tempo Tudo acontece no mesmo momento E vocês me dizem assim Mas precisa ser agora Eu não estou conseguindo É muito difícil esse lugar É algo novo E eu digo que nada disso é novo Novamente Vocês já viveram um avanço Extraordinário Direto na fonte Vocês reduziram seu gradiente de luz para estar aqui na Terra, para se expressar, para trazer um algo a mais, para se experimentar. E agora que vocês estão acordando, é rumo ao movimento. Qualquer giro que vocês fiquem realizando sobre uma determinada memória, sobre um determinado momento de dor, vai ser exatamente essa energia que vai girar o teu eu, e esta realidade que você vai criar. Isto vocês já entenderam. Por quanto que vocês tenham entendido esta dinâmica, por que insistem em viver o mesmo filme? Entendem? A mensagem ainda nós não podemos virar para a próxima página. Vocês insistem na elevação e vamos mas é preciso que o restante dos outros 50% que está solto precisa ser apoderado por você e você dizer eu vou realizar a devida mudança, porque depende de mim. Amados, é uma grande força que existe dentro de vocês. É um poder inigualável, mas vocês precisam usar focados neste lugar em luz e não o contrário. E estamos falando com o devido respeito que vocês merecem. Todas as noites, cada comitiva, de cada ordem, do comando Orion, do comando Ashtar, do qual eu trabalho, do qual a Beth trabalha, do comando dos Pleiadianos, do comando da Santa Esmeralda, tantos e tantos comandos, temos a mesma orientação para vocês. Estamos enviando a vocês inúmeras informações codificadas para que vocês se tornem totais nesta atitude de fluidez, nesta atitude de simplesmente ser. Muitos de vocês acham que chegaram, e eu digo, é infinitamente maior. É mil vezes melhor. Se vocês acham que entraram em êxtase, queiram experimentar seus corpos átmicos. Queiram experimentar o seu corpo monádico, o seu corpo supramonádico, a sua fonte. Quantas horas do dia vocês param para experimentar-se? Trocando fluidez de informação. Pegando... Essa fração consciencial e se elevando e se expandindo, e chegando lá dizendo: é isso. Neste lugar, meus irmãos e minhas irmãs que tanto amo, não há uma vírgula de dúvidas, não há impedimento nenhum. Vocês se olham como irmãos, vocês se olham com amor. Vocês se olham se abraçando e dizendo Estamos conseguindo, estamos experimentando Estamos transformando a Terra Porque estamos nos transformando Através de uma ancestralidade Que vinha numa linha de sofrimento E agora simplesmente vocês escolheram acender E o que é acender? É amar E amar é estar em pé Fazer tudo funcionar, porque tudo funciona num Deus que está aqui em frente a mim. Então, a mensagem, que não é só mensagem, como vocês bem sabem, recebam o fluxo de luz que estamos enviando para vocês. Da nossa nave e das que estão por perto. Está chegando os seus corpos. É um sinal para a Terra. Vocês não precisam viver mais em dor. Cada gota de quem vocês são é um amor reluzente da mais alta maestria. Todos renascendo como comandantes de suas próprias vidas. Nada Controla vocês desde que vocês permitam, que vocês sabem disso. Mas por trás desta fala tem o que vocês precisam nesse momento. Apenas recebam, querem ascensionar? Então sintam, praticam dia após dia. É aqui. É uma simples mensagem? Não. O movimento que estamos fazendo para realizar esta comunicação é imenso. Tanto na pineal deste canal, como na pineal do, da minha parte, que é a Beth. Entrem neste fluxo e vejam o quanto expande os pontos centrais dessas irmãs. O quanto elas se entregam, o quanto elas precisam recuperar depois e alinhar seus ectoplasmas que nós ajudamos. E vocês acham que elas fazem? Por quê? E por que nós fazemos? Por amor. Todos nós por amor. Divindades que vocês consideram divindades, que escolheram diminuir-se. Sabe por quem? Por vocês. Por amor. São os parentes que não foram, entende? E nós estamos aqui a resgatar quem escolhe ver, quem escolhe sentir, quem escolhe se dedicar. A grande mudança realmente está em suas mãos, porque tudo que vocês precisam já está sendo feito. Basta um segundo do seu dia para se conectar. Mas, uma dica. Por que se conectar um segundo? Por que não o tempo inteiro? Como estas irmãs estão fazendo. Venham comigo. Venham comigo agora. Nas naves. Conseguem imaginar? Ou vão ficar se dizendo que é uma grande mentira? Respirem, deixem os nossos irmãos sorianos e arcturianos acalmar o seu sistema nervoso. Deixe o campo elétrico passar, vocês sentem. E deixem entre as sobrancelhas o fluxo da sua imaginação subir com um tubo de luz luminoso. Vai esquentar um pouco os seus corpos É normal Suba Eu estou novo aqui Vocês podem me imaginar que estou Num aspecto um pouco robusto Esperando vocês Mas sou gentil E coloco vocês em tratamento Muitos de vocês não precisam mais se deitar nas nossas câmaras de tratamento. Muitos de vocês já passaram pela etapa base, agora vocês vão passar por uma outra etapa. Nós ajudamos a estruturar suas vibrações para começar os estudos e por fim trazer as informações no planeta que é o que acontece com esses dois canais os outros também acordarão então parte do mundo está deitado nas camas e nós estamos emitindo o um magnetismo eletrônico do qual é peculiar e inerente a cada etapa e para os estudantes que não são estudantes mas que são antigos comandantes ou são também realidades paralelas porque não posso dizer. Vocês estão numa sala separada, vendo um símbolo, um código que será usado para quando vocês quiserem obter mais informação e trazer com segurança em nome da fonte criadora vocês o farão. Veja. É uma mistura de dourado com prateado e azul. E este símbolo passa, se expandindo da tela holográfica para os seus corpos. Sendo gravado, todo estudante tem este emblema gravado em seus corpos áureos. Vem no coração. É etapa. Depois muda. E depois vem outros, e mais outros, e mais outros. Então, acreditem e confiem. Nós estamos aqui e estamos preparando o terreno para finalmente aparecer aos olhos físicos. Mas não do jeito que vocês acham. Vai ser muito melhor do jeito que vocês imaginam. Respirem estas informações, respirem esta comunicação que permitam que cada guia e mentor da sua linhagem te encaminhe de volta. Ninguém precisa de longas horas para se conectar. Quem o quer já o é e está. Parabéns, meus irmãos e irmãs. É belíssima a jornada que trabalho vocês têm feito, o quanto vocês fizeram em suas insistências, em suas dedicações, em dizer com a vontade da alma, e não com a vontade distorcida da carne, e a vontade da alma está modulando seus aspectos físicos na versão da forma como sempre deveria ter sido o amor eu sou o comandante Ashtar e uma vez que você escolhe despertar o sofrimento Zaba e o amor é a única coisa que você é vê e sente lembre-se disso Honra, irmãos. Honra, irmãs. Interrompo a comunicação. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, minha irmã. profundo as comunicações do nosso amado comandante hum. eu acho que cabe aqui uma, uma ressalva para as nossas mentes que um comandante ele comanda, mas não precisa comandar com rigidez, nem com aspereza, nem com a imposição. O verdadeiro comandante é aquele que comanda com amor. E o que eu sinto nas conexões com os seres das estrelas, é uma emanação de amor tão grande e que a gente não consegue relatar aqui nessa dimensão. É um outro nível de percepção onde a gente, como ser, recebe essas emanações e traduz em pura frequência luminosa. Então, se a sua mente ainda acredita que o comando precisa ser rígido e impositivo, é o momento do seu ser tomar a frente, do seu coração trazer a verdadeira percepção. Não tenha medo seu chakra no plexo solar pode estar ativado com essas questões, mas não é o momento do seu chakra reviver lembranças e memórias de um passado de tanta imposição, onde fomos subjugados e colocados num espaço de menor valia. É hora que os corações se abrirem, se expandirem e reconhecerem o amor que chega à Terra em todo momento. E que cada vez que nós damos um passinho no sentido da nossa expansão, nós nos conectamos mais fortemente à grade magnética. Pois somos pontos luminosos nessa grade, cada um representando a si próprio. Mas ao representar a si próprio está inteiramente conectado a todos os outros. Nós formamos a grande teia de luz que faz o movimento da ascensão do planeta. Assim, É com muito amor que eu reconheço presença desses seres nas nossas vidas aqui no planeta e junto a todos nós lembrem-se eles estão todos aqui disponíveis como o amado Astra disse e reitera é só você se conectar acender a sua luz e eles recebem a mensagem e de pronto Estão aqui. Você tem a consciência da multidimensionalidade que a gente ainda não tem. Então, a sua mobilização, mobilidade, né? De sair e estar em vários espaços ao mesmo tempo. É o que configura a quinta dimensão. É. Legal você falar isso, Beto. Né? Assim, a gente já estudou isso de outras pessoas que, um, que viam o Chico Xavier né, em outros lugares, plasmado. E eu tenho atendido muitas pessoas com recorrência que se bem como alma. Assim, o oh, que, que é isso? E, assim, e não só a própria pessoa. Mas é também uma segunda pessoa caminhando e fala: Como assim? Mas essa pessoa nesse exato momento está em outro lugar. O que está que acontecendo? Aqui é? E aí essas pessoas me procuram. Até hoje eu atendi uma das pessoas, dessas tantas, né? É, também já me vi é, plasmada em outros lugares. Levei um susto do, do caramba, eu fazendo mentoria para uma outra pessoa. Acho que eu contei isso para você, que eu, eu falei, gente, eu conheço essa mulher ah, Olha isso, mulher, ela é parecida comigo. Meu Deus do céu, peraí, acho que estou imaginando, deixa eu afinar aqui a captação, aí fazer a limpeza, ancorava o, o Dai comiou para dar uma limpada aqui. Gente, sou eu. Aí ela ria, ela, eu ria. Lógico, você acha que é só você aí nesse corpinho? Você acha que é... Tanta, tanta informação voltando ao prumo. É, nós vamos deixar você só ir na terceira dimensão pagando conta. Eu falei, olha que coisa curiosa. não não estou né? falando de um, mas abram suas mentes, porque é muito mais do que isso. São múltiplos corpos reais, né? Que a gente vai ter pano para a manga para falar sobre isso. Então, é, é lindo o que anda acontecendo, as experiências... É, o que foi bonito que acho que deixou aqui é um passo a mais da, da confiança que nós já estamos deixando, dando espaço aqui dentro de nós, né, oxigenando essas informações e dando aquele espaço para relaxar e deixar chegar mais informações ainda é, sobre as possibilidades que estão por vir. Vai ser inacreditável e vai ser cada vez melhor. A gente só precisa entender que esse lugar existe em nós, verdade. Com certeza. Na verdade, esse lugar é nosso. A gente só esqueceu que ele está lá não é? e que ele existe. E como a gente esqueceu, a gente não vai lá. E eles estão chegando e dizendo assim, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai. E estão repetindo, repetindo e repetindo. E a gente está lembrando aos poucos de como fazer esse caminho para dentro de nós mesmos, para os nossos espaços sagrados e mágicos, que é onde a gente aprende verdadeiramente a criar a nossa realidade. Então, eu só agradeço, eu só agradeço. Se a gente for colocar uma reflexão aqui de como estávamos três anos atrás, alguém consegue uh! se ver? Três anos atrás, como era a nossa cabeça, o nosso corpo, é, o nosso lugar de vai, dor, né? Crença na dor. Olha o quanto a gente está avançando. É lindo, parem de se cobrar. A gente está dando o máximo, só que agora a gente pode fazer muito mais. Só que sem cobrança. É, o que ele mostra são atitudes fáceis mesmo. Sim que a gente vai fluindo, ventando. É, então, é só fazer. É nada mais, nada menos. Só vamos, não é, E Isso, sabe, Marise, o que eles trazem para a gente? É assim, vai passo a passo. Não se cobra. Dá o primeiro passo. Depois você consegue dar o segundo. Não precisa você fazer o processo todo de uma única vez. Não precisa atropelar as coisas devagar, que você chega lá. O Marisa de três anos atrás, quem era eu há três anos atrás? Eu não tinha noção de tanta coisa, eu vivia uma realidade completamente diferente. Eu tinha um espaço de insegurança em determinados aspectos, de pouca confiança né? na minha própria criação e na minha própria realização que hoje já não existe. E, algumas vezes, eu ainda visito esse espaço muito esporadicamente, eu já sei o caminho de volta. O caminho de volta para cá. Né? Para a confiança no meu ser. Né? A confiança no processo. Para saber como eu saio daquele espaço e acesso às frequências que eu já conheço. Que linda! E esse projeto é justamente, a gente vai dando doses homeopáticas para vocês irem sentindo, é, se percebendo. É claro que de uma forma aprofundada, é importante que no dia a dia vocês se abram para isso, se percebam, se notem. É a mesma história de sempre. Tem um caminho das pedras? Não, não. É o seu caminho, é você quem vai definir, mas uma coisa que tem que ficar clara, tudo aquilo que houve no passado, até pouco tempo, nos nossos registros, a mudança pode ser total agora com uma mínima mudança de atitude que você realiza, é mínimo, gente, aí vai virando, é gostoso, quer um átomo harmonizado, comunica com o outro que com o outro que com o outro que quando você vê, você tá usando um a lele da alegria, dentro de você, da sua maneira, com a sua expressão, da sua forma organizacional, gente, vocês têm que ver que gostoso, é que nem eu e a Beth, a gente está se conhecendo fisicamente, né? só que não, mas, assim, é, e como é lindo o respeito, a forma que ela enxerga, a forma que eu vejo nós juntas, realmente é isso. Vira uma salada tão gostosa quando a gente é, respeita os talentos, quando nós é, unimos os talentos um do outro. E é assim que a humanidade vai viver nos próximos, daqui, 200 anos. Ou mais ou menos, vai depender da gente. A minha irmã, ela tem um ditado, eu sempre cito esse ditado falando, que a minha irmã é que fala esse ditado. Espia das outras cores se todo mundo gostasse do azul, que do azul, amarelo. Então, assim, todos nós temos talentos diferentes. Eu não me lembro aonde eu falei outro dia sobre essa questão, né? Descobre qual é o seu talento. O seu talento é aquilo que você faz com muita facilidade e você não valoriza porque para você é fácil Mas o outro pode não ser porque não é o ponto dele embora nós tenhamos tudo neste momento nós não viemos para acessar tudo, tudo. viemos para acessar determinados talentos e é quando a gente junta esses talentos que a gente consegue dar um passo mais vigoroso, um passo maior e acessar mais ainda do nosso. Porque quando a gente colabora, quando a gente está em conjunto, a gente soma. E do somar, a gente multiplica. Então, assim, a gente começa a perceber onde cada um pode contribuir da melhor forma. E o convite que deixamos para vocês é qual é o seu talento mais imanente agora que você não está reconhecendo e que é ele que você pode colocar a serviço. Porque todos nós estamos buscando o nosso propósito. É o nosso propósito, né, além de sabermos que é curar a nós mesmos, que é expandir a nossa luz, que é ser felizes, Existe um propósito, né? que é aquele que a gente está buscando, que é o de servir. Os trabalhadores da luz, quando se reconhecem, eles buscam servir. E podemos dizer para vocês com toda segurança, a colaboratividade é a quinta dimensão. Não há competitividade, não há disputas. Então saiam desses padrões, levem a paz, a harmonia, o amor, o equilíbrio para todas as suas relações, até no trânsito. Até no trânsito. É um treino maravilhoso, mas quando você vê, você, fala, você nem entra mais. Fala, é tudo bem? Eu, eu me lembrei daquele. Me lembrei daquele filme que tem do Pateta. Você já assistiu no trânsito? Como ele é quando ele está de motorista e como ele é quando ele é pedestre. Vi ele é isso. pedestre, é uma pessoa. Quando ele está ao volante, ele é outra. Então, ele passa por cima, sabe? Então, assim, até no trânsito, gente. Até no trânsito, em qualquer lugar, hein? de qualquer maneira. Nada é que você mesmo pode escolher por você sobre como você vai agir, né, assim, é muito legal, você está atento, é só estar tá atento, não se culpar de nada e seguir, e quando você vê, você vai estar tá completamente alinhado, e agora, eu, eu brinco, eu falo que a turma é sortuda, né, que tiveram os que se prepararam antes e a grade não estava tão maravilhosa como a é, que agora está muito melhor, os que se prepararam lá atrás tomaram as carcas. Agora, turma, de agora que está dizendo é sim. Seu... Gente, está tão mais fácil para vocês, está tão mais fácil para vocês subirem a consciência de vocês para um outro lugar, mas está na hora de abraçar esses lugares tão fundos que ainda dominam vocês de uma forma assim que. Vocês tenham percepção disso. Que essa é a finalidade da ascensão. A ascensão é ver tudo e tomar posse de você mesmo na luz. É isso. É, em várias etapas, lógico, né? Aí você sobe. <risos> Literalmente. Não. Eu acho que dá pra Ai. gente ficar por aqui hoje, Marise, não. Queremos vocês cada vez mais conosco. Se gostaram vocês voltem na mensagem do Asta reflitam recebam de todas as formas de todas as maneiras possíveis a partir das suas percepções e não só do seu cérebro da sua mente racional, lógica que quer entender tudo deixe-se levar pela energia né? ser abraçada pelos códigos que foram trazidos também Veja aquelas pessoas que poderiam gostar dessa mensagem e passei adiante. Vamos fazer a nossa contribuição para o planeta e para a nossa própria expansão da luz e de todos aqueles que amamos. Gratidão. Eu que agradeço. Beijo, fracais. <risos> Beijo, beijo, beijo. Gratidão, Marisa, e gratidão a todos que nos assistem e que são esse canal de luz já consciente. Eu quero agradecer.